Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Essa é, trazendo tá pra vocês mais um, um documentário aí, rapaziada. Então, a galera gostou bastante do documentário, fiquei é bem feliz, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, tá ligado? Como eu já falei no último vídeo, gostei bastante de fazer esse documentário. É, e gosto bastante, sempre vi os caras fazendo e comentário. Então, fiquei bem feliz aí, que a rapaziada gostou bastante. Então, rapaziada. Esse daqui é o segundo episódio aí. inscreve no canal aí, rapaziada, para não perder nenhum documentário aí. E deixe seu like também aí para o YouTube tá recomendando para você. I'm sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day It seem like they just stay away whenever I try There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh why can't I? Will someone look for me if I disappear?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 uma das coisas que eu sempre tive bastante dificuldade tipo, é, para gravar foi coisa em movimento, tá ligado? É, por exemplo, eu vou, quero pegar um carro em movimentação, tá daí é uma parte fácil, não é tão difícil. Um negócio que eu acho que, acho muito difícil fazer é filmar... Por exemplo, alguém tá surfando na água, tá ligado? Filmar o cara descendo da onda e, e, e seguir com a câmera assim é, é um pouquinho complicado. Deixar a câmera estabilizada, então é um pouco complicado para mim. Ainda não tô me acostumando, tá ligado? Porque eu fiz poucas vezes, tá ligado? e as poucas vezes ficaram bons E outra coisa também que é um pouquinho difícil É, é filmar um cachorro em um movimento um, Algo do tipo, tá ligado? Uma, uma ave também Por exemplo lá na casinha Às vezes eu de manhã cedo E tem muita ave passando assim em cima do mar, tá ligado? É um pouco complicado para mim porque Uma, porque a ave é muito rápida E até eu seguir, demora um pouco Então tem que seguir muito rápido E esse segmento de rápido que eu faço eu acabo tremendo um pouco a câmera, então não fica tão bom. Eu filmei várias vezes e nunca ficou tão bom, então... I was waking up this morning, waking up before it's getting nine. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my, turns out eu gosto muito de filmar é as ondas, tá ligado, fazer, pegar os formatos das ondas se formando e estourando no mar, assim, eu acho muito da hora mais essas paradas, tá ligado, principalmente o negócio de surf, essas coisas aí, é, que eu vejo bastante documentário disso, eu acho bem da hora, tá ligado, é uma coisa que, que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu acho muito da hora ver o, a onda em si se formando, porque quando a gente tá vendo as ondas, tipo, a gente tá literalmente vendo tudo, né? Então, vê, vê o mar, vê a areia, não vê os detalhes da onda certinho, tá ligado? Isso que é da hora. I remember how we meant. Didn't need a second guess It's funny how life can get Fato de eu gravo, ter dificuldade de gravar é, movimentação é que para você gravar uma movimentação tem que estar um pouco longe e um pouco distante do, do objeto ou da pessoa que você quer gravar, entendeu? Então você é obrigatório a dar zoom. E quando você dá zoom numa câmera, em qualquer situação, tipo é, em câmera de celular, em câmera de qualquer tipo de câmera quando você dá zoom, a câmera tem a tendência de ficar tremendo você, aquela parte que você, você mesmo que o seu ar estabiliza tem estabilizadora separada, mas do mesmo jeito quando você grava um vídeo no seu ar, ele fica tremendo, então essa é a parte mais, mais ruim, tá ligado? então, teria que ter uma câmera que não tenha mais estabilidade, mas aí você perguntar, por que você não usa a GoPro que é, que é pra isso? a GoPro não tem a qualidade, que aqui é não tem que é a tendência de aquela qualidade que vocês viram de no tem a GoPro ela é mais pra esporte, tá ligado? então ela tem qualidade de esporte não tem qualidade de... não pega muito mais detalhe que a GoPro não consegue pegar, tá ligado? também tem muitos detalhes que a GoPro consegue pegar mas aqui não, não consegue por exemplo, é, eu fiz uma filmagem com a GoPro eu botei a GoPro na areia a GoPro ela pegou os de... todos os detalhes da areia, tá ligado? então, sabe aqueles grãozinhos que tem na areia? a GoPro pegou, tá ligado? Isso que é da hora, a Keno já não consegue pegar esses detalhes Pega mais aberto, não sei explicar exatamente como funciona Mas só pra quem mexe com isso daí, sabe como é que é a diferença, tá ligado? É, você assim, você pegando a GoPro e pegando a não Você não vai ver diferença nenhuma A única diferença é de estabilização, tá ligado? To the river To the river we go Leave our worries on the shore and drift away On the river On the river we know Sometimes the perfect words are never said I spilled my coffee, I don't feel like talking My worries just keep growing by the day Need a moment where the green and blue appear Just spin a rock and watch the ricochet To the river To the river we go Leave our worries on the shore Depende muito das imagens que você grava, tá ligado? Às vezes você grava um timelapse É tipo um timelapse descendo Por exemplo no interior se botar uma, uma timelapse é, do, é, do sol descendo, assim, botar uma música rápida, não vai combinar com o com, com local, tá ligado? Não vai combinar com tá gravando um timelapse é, do sol nascendo, botar um reggae, tá ligado? Que combina mais com o E aí fica da hora. aí essa que é a parte que eu quero explicar pra vocês. Então. E de é, depende muito da imagem, tá ligado? Remember how aí, Didn't need guess. tô gravando com várias camisas diferenciadas, porque eu tô gravando em vários dias. Diferenciada que eu vou falar, tá ligado? um bagulho que é um bagulho bem um, que eu levo bastante cuidado para gravar esse bagulho que eu quero fazer certinho não fazer corrido então bagulho que eu acho da hora por causa disso que eu não não preciso fazer correndo e postar na hora que tem que postar, tá ligado? Eu postar na minha hora, no meu tempo, que o vídeo sai certinho, fez o que eu queria, tá ligado? Então por isso eu tô gravando em vários dias. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o um documentário 2 aí, se vocês gostarem. Vou tá fazendo mais imagem e procurando mais imagem nos meus vídeos. Porque deve ter muita mais perdida aí nos meus vídeos pra tá documentando aqui com vocês. E deixa o like aí, a gente bateu aí a meta de no último vídeo ali. Eu achei que não ia dar tanto like, tá ligado? Mas bateu 60 likes, vamos tentar igualar a meta aí, vamos tentar chegar 40 like aí pra ajudar o canal a crescer aí cada vez mais. Se inscreve no canal se você é novo no canal. Mano, eu, eu achei que eu ia fazer mais tempo, tá ligado? Mas como. Tinha pouca imagem, é, pouca imagem pra eu documentar, eu vou ficar falando a mesma coisa, tá ligado? Pensar no, exatamente, o que eu quero falar e fazer um documentário da hora pra vocês. Isso daí ficou o episódio 2 aí pra vocês. isso aí, rapaziada. É, tamo junto. No vídeo aí, fui.